um ótimo trabalho no comando do time paraense e agora vem aí o responsável pela lei e pela ordem hein? boa sorte para João Vitor Gobi os anjos da lei, os auxiliares Daniel Paulo Zioli, Daniel Luiz Marques, vem aí o responsável pela lei e pela tá ordem pensando hein? que na Copa do Brasil ele não está presente pois é, ele está sim Tiago Duarte Peixoto é o árbitro de vídeo também de São Paulo Torcedor do Leão faz a festa, faz a sua parte. Você quer a bola rolando então? Que comece mais um episódio. Tem os jogadores no campo de ataque, o passe chega dentro da área, vem o chute cruzado. O Axel largou, tem rebote, se salva! O Águia apareceu o Betão no é, meio do caminho para salvar o Águia. Uma boa jogada em que o Caleb chutou o cruzado. E depois o hábito da partida está parando o jogo. O cara buscando o Iago Pikachu. Ajeitou para o meio. Chega bem o Fortaleza. meu chute. Gol do Fortaleza! Dudu abre o placar logo no início do jogo, aos 7 minutos do primeiro tempo. Uma jogada muito bem construída. Linha de passe de cabeça. Puxar, resposta, parte o lançamento lá para o Silvio Romero. O Betão esticou a perna, falhou, caiu com o Silvio Romero, que não domina e uma boa recuperação do Betão. Se preferiu, toque de lado. Bola ajeitada pelo Romarinho. Desviou na zaga, não tem pega. Até a linha de fundo, para cima da marcação do Samuel. Desviou, vê o que acontece. Ele vem para fazer o um levantamento, toque de cabeça, acção! Tem... Aumenta a vantagem, Sebalhos para o time cearense. O Welleson ganhou a jogada, só falou para o Iago Pikachu, preferiu voltar para o Caleb, ele chuta, Axel! Faz milagre o goleiro do Águia, evitando o terceiro gol, Fortaleza teve tudo para aumentar a vantagem. Vou fazer o domínio, Dudu. Saiu a tabela. Iago Pikachu dentro da área. Bateu o Axel. De novo salvando o Águia. E foi se entendem bem. Boa bola para o Evandro. Ele tem espaço. Entrou na área. Olhou para o meio. Ih, rapaz. Eu não sei se era a melhor opção, hein? E aí o Matal o Sodré fica com aquela cara. Aparecendo o Silvio Romero aqui na direita. bolando o poquetinho dele. Chuta de primeira. voa o Axel. Joga para escanteio. Tá. Fazendo um grande primeiro tempo o goleiro do Águia. Incrível. Rolão para ele. Tem espaço dentro da área. olhou para o Axel. Rolou para o meio. Gol do Fortaleza. Guilherme. Para fazer o levantamento. Fechadinho. O Alan Maio desvio para trás. A cabeçada. 14 minutos. Poquetino vem para fazer o um levantamento aberto. Agora não fala. Aí o Alamaya. Jogo com o Douglas. Passou pedindo o Vanderlei. Ele prefere o contato com o Luan para O Guilherme também. O Silvio Romero. Boa movimentação do Guilherme. Eu acho que já pode ser um impedimento, hein? E mais uma vez chega o Fortaleza. Thiago Galhardo. Boa antecipação do. Vamos só acompanhar o ataque. Thiago Galhardo. De cabeça o Douglas, na volta domina Pikachu, a gente chuta, a bola toca na rede pelo lado de fora e teve gente pulando e comemorando o gol. Por pouco o Fortaleza não chega ao corando é o gol. Por pouco o Fortaleza não chega ao quarto. Pikachu já acertou a bola na trave. Agora no para o Fortaleza que desce em bloco o Pikachu na área chutou Axel de novo. Mas tem aí como titular o Fortaleza, vai lá. E vem o Fortaleza, o chute para fora na primeira chance Tudo zero. Mas o Fortaleza encontrou nesse cara aí o artilheiro da equipe é, para a temporada. Conseguiu marcar aí. Tá bom, não dominando. caiu com o Guilherme. Acha espaço, outro cruzamento. A chance! Para fora! Incrível o um gol perdido pelo Moisés. E tem que lamentar mesmo, porque fez tudo certo. Pegou sete. ali. O movimento do Lucero. Vem de novo o Fortaleza. E vem o Fortaleza. Giro do Thiago Galhardo. Golaço! Um gol de muita categoria Rolou pro o meio Afastou e foi uma o Rodrigo na volta Axel de novo O Fortaleza segue dentro da área o um drible feito Axel de novo Duas vezes ele aparece na terceira vem. Saída Ganhou o lance o Fortaleza Pikachu Boa bola dentro da área viu um o chute Ax